É, meus amigos, a beta de DNF Duel tá aí a todo vapor nesse final de semana vocês já tiveram um vislumbre do jogo aqui no canal onde eu joguei com o nosso brother Kaliuser aí, mostrando como é que tá o gameplay os personagens e tudo mais, e neste domingão eles soltaram um trailer pra nós aí, com vários personagens que já foram anunciados, e eles aproveitaram poder mostrar mais um que eu vou comentar aqui com vocês, eu vou mostrar o trailer aqui na íntegra, a gente vai comentar um pouquinho a respeito e eu trouxe também algumas informações acerca desse personagem, já que ele aparece bem brevemente, além de uma janela de Lançamento também. Saudações, Elisios, eu sou Caio Nobre. Vamos para mais um vídeo de DNF Duel nesse canal delicioso aí. Este jogo de luta que tá dando o que falar porque ele é muito divertido, ele é muito gostoso mesmo de se jogar. Então, se você tá curtindo esses vídeos, cara, já deixa o seu likezinho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Marrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera, para poder mostrar para vocês o que, que tá rolando aqui, ó. Nós tivemos no domingão esse trailer sendo revelado, mesmo com a beta aí rolando, o Caras, rapaz, não estão perdendo tempo com o negócio. Não, cada vez mais, toda semana, eles estão trazendo novidades desse jogo Dungeon Fighter Duel para nós tanto de personagens quanto de mecânicas, entre outras coisas, muito interessantes. cara A Arc System Works tá trabalhando de um jeito. Fenomenal é e eu tô muito ansioso para poder ver a versão do final desse jogo em andamento aí, em funcionamento. Porque, mesmo com essa beta aqui, que é muito foda, o jogo ainda traz alguns problemas de conexão, porque é beta também, né? É muito normal isso acontecer. Mas eu fico imaginando como é que vai ser essa versão final. Então, vamos lá, vamos conferir esse trailer aqui. Vai mostrar o um novo personagem pra vocês. Que meio que parece um noob cybot do DNF Duo. Palavras aí do nosso brother Kalil. Quando ele comentou comigo sobre o personagem lá no WhatsApp e tal. Então. Sem mais delongas, pessoal, bora ver isso aqui e depois a gente comenta, hein? Aí, ó, o novo personagem ó, que da hora. Nossa, mano, esse jogo tá lindo demais, cara. Nossa, é muito da hora, sério. Muito... Aí, ó, ó, o novo personagem aqui. Deixa eu dar uma pausada rapidão, só pra gente poder dar uma conferida nele aqui, ó. Mano, olha só isso. Por que, que a gente fala que ele é um Noob Cybot do DNF Duel? Por quê? Ele é o personagem aqui, esse homem, né, com esses cabelos brancos, pele branca e tudo mais E ele tem uma espécie de sombra, de espírito junto dele também Que provavelmente deve ser utilizado durante o gameplay, né Eu achei isso muito da hora, então vamos prosseguir aqui pra gente poder ver se temos mais algumas ceninhas dele, ó, vamos lá Nossa, olha que da hora, irmão Personagem grappler muito da hora esse personagem também, eu esqueci o nome dele, também é muito foda essa lança dele. Nossa, o Berserk nem fala, mano. Esse bicho aí, ele é chato pra caralho, mas tem um gameplay muito da hora também. Ó, Inquisidor. Nossa senhora, os especiais são muito fodas. A menininha da Konaya, a ninjinha. Ó, o Crusader. Esse personagem também, ele é bastante interessante. Basicamente não tá dando muita coisa nova, assim, além do novo personagem, né? Eles estão mostrando pra gente os especiais de cada um dos lutadores aí Que a gente tem no jogo atualmente, na beta de disponíveis e tal Pose de vitória e tudo também Olha que da hora, mano Aí, ó Que louco, isso aí deve ser o especial desse personagem novo, ó Nossa senhora, meu irmão O bicho é brabo Nossa. Eu vou falar com vocês, mano Esse jogo tá muito da hora Who's next? Aí eles estão falando da beta que tá rolando A gente não pode deixar de comentar Isso daqui, né galera? Olha só Verão de 2022 Summer Pra quem não sabe aí, se a gente for considerar o verão dos Estados Unidos É mais ou menos ali pro meio do ano Por volta ali do mês de junho e tudo mais Então, se eles forem seguir basicamente esse tempo aqui mesmo que eles estão falando Provavelmente deve ser né, porque eles estão mostrando aqui 2022 Summer e tal Eles estão dando uma janela de lançamento pra nós Então, deve levar mais algum tempo ainda pra eles liberarem esse jogo pra gente O que me parece um tanto estranho, porque galera, esse jogo, pra quem tá jogando a beta e tal igual a gente eu acho que ele tá muito bem acabado, mano. Pode ser que eles estejam refinando algumas coisas ainda, personagens e tudo mais. Estejam construindo, montando outros para que sejam lançados na versão final do jogo já. Mas, ainda assim, cara, o negócio tá muito bem acabado. É difícil imaginar que ele vai levar mais uns seis meses ainda para poder ser lançado, mas tá bom. Quem somos nós poder dizer o contrário, né, pessoal? Mas, antes de encerrar ainda, nós temos que comentar sobre o novo personagem que apareceu ali que, de acordo com as pesquisas que eu fiz aqui, pessoal ele é chamado de Ghost Blade dentro do universo do Dungeon Fighter Online, entendeu? Porque ali a gente só teve um vislumbre rápido dele Mostrando sua aparência, alguns golpes Especial e tudo mais, mas eles não mencionaram O seu nome, entendeu? E aí pesquisando Aqui, se vocês quiserem dar uma olhada aí depois Também no Google, o nome desse personagem Novo se chama Ghost Blade E a gente deve ter aí, sei lá, provavelmente nessa semana Ainda, porque os caras estão a todo vapor lançando Personagem direto aí na trailer de personagem No caso, um videozinho também deste cara Pra gente poder ver do que, que ele é capaz, rapaz Então, meus amigos, ó, antes mesmo de encerrar Eu separei aqui algumas informações Acerca desse personagem para poder trazer aqui Pra vocês, ó, só pra vocês terem uma ideia do que esperar acerca dele. ó. O Ghost Blade é um tipo único de Slayer que cruza a fronteira entre os humanos e os espíritos. Criando um vínculo mortal com o um fantasma guerreiro momentos antes de sua morte, o pálido Ghost Blade é uma dupla medonha, tecendo os próprios cortes mortais do Slayer com os próprios ataques dos fantasmas. E aí, nesse link que eu tô vendo aqui mostrando um pouco desse background do personagem, tem alguns atributos dele dentro do próprio jogo Dungeon Fighters Online que, se vocês quiserem dar uma olhada, é só. Só procurar no Google, mano. Digita aí Ghost Blade que vocês encontram. E eu só sei que eu tô bastante animado. Porque eu gosto de personagens nessa pegada dele aqui. Entendeu? Tipo, o estilo Berserker ali, que ele tem um demônio dentro do corpo dele. Esse personagem aí, ele tem um vínculo com o espírito. A gente, acaba... a gente tá vendo aí agora na tela aparecendo e tal. Ele utiliza esse espírito também durante o gameplay. Isso deve dar uma dinâmica muito interessante. Tal qual o Noob Saibot também no Mortal Kombat, né? Porque é muito da hora, a gente vê a sombra ajudando ele ali no seu gameplay. Então nós podemos. Podemos esperar alguma coisa aparecendo aí, quem sabe, nessa próxima semana, né, pessoal? Acerca desse lutador novo e outros também, porque os caras, como eu disse, estão a todo vapor. Semana após semana, eles estão mostrando novos personagens pra gente. E agora eu quero saber de você, querido espectador, o que, que vocês estão achando de DNF Duo? Se vocês jogaram a Beta? O que, que vocês acharam desse novo personagem que foi apresentado nesse trailer, que eles lançaram neste domingão? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. Não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos.